Duas marcas, para mim, são centrais do governador Ibanez. A primeira é um governador que falou muito na campanha eleitoral, prometeu muito e fez pouco nesses primeiros 100 dias de governo. Fez muito pouco, disse de muita urgência, chamou muito a Câmara Legislativa com vários projetos de lei enviados para cá, muitos deles corrigidos imediatamente, porque vinham com equívocos técnicos, porque não eram devidamente debatidos e discutidos, mas executou Pouco, muito pouco. E a segunda marca do governador Ibanez, na minha opinião, deputado Chico, é que ele fala manso com os mais ricos e fala grosso com os mais pobres. Ele fala manso com os mais ricos porque ele quer devolver a orla do lago para a elite do Distrito Federal. Ele fala manso com os mais ricos porque ele quer diminuir os impostos para os mais ricos. No Distrito Federal, e ele fala grosso com o estudante, porque ele quer tirar o passe livre estudantil de boa parte dos estudantes do Distrito Federal. Ele fala grosso com a população da estrutural, quando ele disse que vai passar o trator no Santa Luzia, aí ele fala grosso. Aí ele esqueceu que não ia derrubar a casa, aí ele esqueceu que a GFIS não ia fazer trabalho arbitrário, aí ele fala grosso. Ele fez uma convocação extraordinária dessa casa para ampliar o Instituto Hospital de Base, para o Instituto de Gestão Estratégica. Ele ampliou aquilo que ele passou a campanha inteira falando contra. A saúde não melhorou. As unidades de pronto atendimento e o Hospital de Santa Maria não melhoraram. Mas nós não estamos aqui para torcer contra a Brasília. A gente quer que as coisas melhorem no Distrito Federal. E estamos lutando para melhorar. Tanto é que queremos que o governo saiba que quando é uma proposta republicana, séria, a gente está nesse plenário para votar favoravelmente. Porque a gente está aqui para legislar em defesa do povo do Distrito Federal. Nós temos que colocar em pauta, deputado Rafael, o passe livre que o governador enviou para cá para derrubar restrições ao passe livre e manter o passe livre estudantil. A segunda é que essa casa precisa abrir um debate com o GDF. O GDF não pode ser um governo desembestado que fica fazendo um monte de medidas nas políticas públicas, como a militarização, que não teve debate público, não teve debate com a sociedade, que fica enviando projetos para mudar a secretaria, mudar a estrutura administrativa, sem discussão pública. O governo não pode ficar governando da pior forma e achar que está fazendo a coisa certa. São 100 dias de governo, a população quer urgência, a população renovou essa casa, ela tirou um candidato que tinha 3% dos votos e elegeu ele com 70%, ou a gente muda a política, ou foi falácia a eleição de 2018 ou não tem nova política, é requentado da política mais velha. Fazer um balanço duro não significa virar as costas para o GDF. Fazer um balanço duro não significa querer ajudar o governo do Distrito Federal. Fazer um balanço duro significa honrar o compromisso que nós temos na urna de renovar a política e de mudar a política do Distrito Federal. Muito obrigado, senhor presidente.